Olá, sejam bem-vindos a mais um Direto com as Notícias do Mundo Digital. Uh, hoje vamos ter vários temas, tem havido muitas novidades recentemente, então fizemos um apanhado aqui dos principais uh, temas que temos para hoje. Uh, na descrição do vídeo já temos os principais temas, mas posso adiantar que é uh, o shopping do Instagram, vai ser possível comprar através do Instagram. Uh, temos também uma outra novidade interessante, uh, que é a Microsoft teve muitas novidades nas últimas semanas, Uh, uma delas que eu destaco aqui é uh, um substituto do Slack, que é uma ferramenta de produtividade eles lançaram o Microsoft Teams. A Microsoft também lançou uh, algum hardware interessante. O Mark Zuckerberg uh, ontem, uh, às 20 horas precisamente, uh, acabou de publicar um vídeo também com novidades, também iremos falar sobre isso. Vamos falar sobre as notas do YouTube, tem uma nova funcionalidade para no final mostrar créditos uh, do vídeo com links para outros vídeos, esta funcionalidade é muito interessante. LinkedIn tem uma nova funcionalidade para ver quanto é que deveria estar a ganhar, vamos já ver como é que isto funciona, e uma outra ferramenta da Microsoft também, que é o Flow, que é para automatizar processos. Por isso, estas são as principais, devido muitas mais, o que fazemos é um apanhado daquilo que é mais relevante para do mundo digital, portanto, não só marketing digital e redes sociais, mas também tecnologia, equipamento, vídeo, portanto, tudo o que gira em torno do mundo digital. E por isso, estes são os nossos temas para hoje, nos comentários, eu vou espreitar aqui como é que estão os comentários, uh, interajam connosco, portanto, podem ir deixando também a vossa opinião daquilo que eu vou falando, ou até uh, colocar questões sobre outras novidades ou outros assuntos que foram uh, acontecendo uh, nos últimos dias ou nas últimas semanas. Por isso, uh, confirmem se estão a ver e a ouvir em boas condições nos comentários. Uh, eu vou acompanhando também aqui o que vocês vão dizendo. Então, vamos à nossa primeira novidade, que é o uh, Instagram Shopping, eu vou mostrar aqui com uh, este quadro, talvez assim, assim estou um bocado grande, ok, assim estou melhor, estou mais pequeno, uh, então estou no blog oficial uh, do Instagram e temos aqui a informação uh, de como é que isto funciona, portanto será uma publicação, ao que parece, portanto ainda não está disponível, mas estará uh, este mês em princípio, segundo a informação do Instagram. Um, e, portanto, vamos ver, o neste caso, estamos a ver aqui uma imagem em que está uh, tagado com produtos e ao clicar no produto eu consigo comprar o produto. Uh, curiosamente, o Facebook tem uma função idêntica, que é identificar produtos. Para quem já, já tem a loja no Facebook, esta é uma função disponível muito interessante e, é, e realmente é idêntica a esta. Uh, esta nova função do Facebook eu já tenho, não está disponível para todos, implica que tenha uma loja no Facebook. Temos aqui vários vídeos também eh, que explicam como é que funciona. Eu posso pôr aqui, a reproduzir um deles, só para terem aqui uma ideia. Cá está. Portanto, está a aparecer no feed a informação. Tocou no produto. Aparece duas identificações. Uh, aparece o produto, uma descrição do produto com o preço. E depois a opção para comprar. Portanto, é muito idêntico aquilo que no Facebook já muitas páginas têm, uh, em que é possível publicar no próprio Facebook, um post que é um produto. Portanto, aqui o loading vai ter ao site, a compra ocorre no site mais uma vez, tal como no Facebook, embora no Facebook vai em breve também ser a compra dentro do própria plataforma. Vamos ver. Portanto, esta é uma novidade interessante. Tem aqui no Facebook também o vídeo que eu publiquei na minha página. É idêntico àquilo que eu vos acabei de mostrar. Portanto, explica como é que, como é que funciona aqui o processo de compra e de identificação. Por isso, esta é uma função uh, interessante. O que é que vocês acham? Vão passar a utilizar a compra no Instagram ou não? Vocês utilizam o Instagram também para fins comerciais, fazendo publicidade, ou não? Só fotos, fins orgânicos. Uh, acham que pode ser interessante para vocês? Eu acredito que sim, que possa ser, se bem que o Instagram é realmente, essencialmente, para comunicação uh, de engagement, portanto, orgânica. Uh, naturalmente, também é possível fazer publicidade através de, diretamente da aplicação agora com as Business Pages, mas também através uh, da publicidade no Facebook. Por isso vamos à nossa próxima novidade, que tem a ver com a Microsoft Teams. Esta é uma nova função, ou uma nova uh, ferramenta, Microsoft Teams, estou a ver aqui também no blog oficial da Microsoft, uh, Ainda não experimentei, mas está aqui uma imagem, dá para ver que tem muitas parecenças ao Slack. Nós utilizamos o Slack para, na nossa empresa para trabalhar, que é fantástico, e muitas startups utilizam, é fantástico. Aqui parece-me ser uma interface parecida, muito interessante, aparentemente até eu diria melhor, é arriscado dizer isto melhor, não é que é melhor, mas do ponto de vista gráfico também parece melhor. Aqui a grande vantagem é que integra com o Office, portanto esta ferramenta ela está integrada com o Office 305, para quem tem o Office 365, ela parece-se aqui muito bem integrada. Nós utilizamos muito o Google Docs e, e o Slack integra muito bem, uh, mas o facto de integrar com o Office é uma vantagem, não há dúvida que é a melhor ferramenta de produtividade, o Office, por isso... Esta foi uma boa jogada da Microsoft, já tarde demais, na minha opinião, vamos ver. Eles tinham outras ferramentas, nomeadamente o Yammer, que tinha sido adquirido pela Microsoft. Nós chegamos a experimentar e chegamos a ponderar utilizar o Yammer e outras soluções, mas era demasiado complexo para as nossas necessidades, que são muito simples. E, portanto, este, este team vem ao encontro dessa necessidade. Já o poderiam ter lançado antes, mas não, não, não, nunca é tarde, não é? Vamos ver como é que vai correr esta ferramenta, mas está muito boa. A Slack já reagiu a esta, a esta publicação, naturalmente que abana, sim, portanto, a Microsoft tem tido muita inovação este ano e vai continuar a ter, portanto, esta foi uma boa jogada. Vamos ver como é que correm. Já agora gostaria de saber qual é a ferramenta de produtividade que vocês utilizam para trabalhar no dia a dia na, na vossa empresa. Esta é a página oficial do Microsoft Teams, portanto, Vamos ver se tem aqui a opção OK para ver o vídeo, temos aqui a imagem com a interface, muito boa, aqui a utilizar, ah, aqui está uma jogada uh, muito boa, uh, reparem que aqui está mesmo por cima da minha cabeça, reparem que está a decorrer uma videoconferência por Skype. Portanto, lembram-se que o Skype é da Microsoft e, portanto, está aqui a integração perfeita com o Skype, que continua a ser a ferramenta que utilizamos uh, com frequência, o Skype para comunicação empresarial. E, portanto, está aqui a integração com esta ferramenta, naturalmente bem jogado. Uh, e não se esqueçam que o LinkedIn também é da Microsoft agora, que o linda a maior empresa de formação, é da Microsoft. Enfim, uh, parece-me parece muito interessante. Vamos ver no que vai dar. Eu vou tentar experimentar esta ferramenta, embora esteja satisfeito com o com Slack, mas parece-me bastante interessante este tipo de integração, vamos ver como é que corre. Portanto, podem fazer, tem aqui a informação, podem fazer um trial do Office 365, junto com o team e veem como é que corre essa informação. Muito bem, esta era uma outra novidade que certamente vai, vai ter impacto também na utilização de ferramentas de produtividade. Uma outra novidade tem a ver com uma publicação que eh, tivemos do Mark Zuckerberg com as novidades eh, do Facebook, com as novidades do Facebook, então vamos ver aqui as novidades. Em primeiro lugar, uma das novidades tem a ver com o número de utilizadores do Facebook, que aumentou, não para de aumentar, eu vou mostrar aqui esta imagem, talvez esta, veja melhor. Então esta publicação do Mark então tem 1.8 mil milhões, ok, o WhatsApp mantém, Messenger mantém, Instagram mantém. O que é que altera? Aqui no próprio vídeo diz putting video first, ou seja, o vídeo está no, no foco, no foco da utilização. O Facebook Live aumentou 4 vezes a utilização desde Maio, as histórias do Instagram já têm 100 milhões de utilizadores diários e, e, e só existe há 3 meses e, e estão a referir que o vídeo é o foco do ecossistema deles. É aquilo que eu tenho dito muitas vezes, que o vídeo deve ser o meio de comunicação principal, naturalmente que não é o único, mas deve ser o foco, portanto deve ser o principal meio de comunicação, o vídeo, nas suas várias, vários formatos, o direto, o quadrado, o retangular, o redondo agora com, com o snapchat, eh, gravado, o smartphone, o que estiver ao vosso alcance, mas deve haver uma comunicação, ou pelo menos na vossa estratégia, o vídeo deve ser o ponto central de comunicação. Sem dúvida, e por isso uh, é importantíssimo. O que é que vocês pensam sobre isso? Vídeo, foco principal na comunicação, já é a vossa prioridade ou nem por isso? Agora vamos uma outra novidade que é uh, adicionar ecrãs finais a vídeos. Adorei esta, no esta novidade, adorei, adorei. Agora vou mostrar assim, ok.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 Colocam aqui a vos, o vosso trabalho, por exemplo, Digital Marketing, Manager, Location, vou colocar uh, uh, Madrid, deixa eu ver se tem Madrid, não tem, portanto, isto só tem alguns países, vou colocar Boston, Greater Boston Art Area, pode ser, ok, naturalmente sabem que se eu colocar aqui Boston isto vai ser um bocadinho inflacionado, não é, portanto, a ordenada era 72k ano, 72 mil dólares uh, por ano, tem aqui um intervalo de preços, tem variações, bónus anuais, etc tem aqui algumas empresas relacionadas. Portanto, isto é para ter uma ideia naturalmente que isto ainda só está disponível em mercados muito competitivos, muito maduros e por isso desfasados com os valores, nomeadamente de Portugal, não é? Mas não deixa de ser interessante, por curiosidade. Depois, uma outra ferramenta nova da Microsoft, já existe há alguns meses, já tenho vindo a estar atento a esta ferramenta, mas está realmente lançada agora a público, flow.microsoft.com Esta ferramenta... Permite automatizar tarefas, como é a ferramenta IFTTT, que permite automatizar processos, já que eu uso para automatizar nas redes sociais ou qualquer outro procedimento. Tem aplicação para Google Play e App Store, curiosamente não tem para, para o Windows Mobile, e permite automatizar e é gratuita também esta ferramenta. E muito interessante. Por isso eram estas novidades que eu vos queria trazer esta semana, como veem, são novidades que estão sempre a acontecer todos os dias, tentamos reunir. Iremos trazer em breve ainda mais novidades que vamos validando e que vamos também testando para vos dar essa vossa opinião. Por hoje é tudo e, por isso, na próxima semana teremos aqui mais notícias na área de digital, tecnologia e redes sociais.